usa tênis de zíper. Qual a sua opinião sobre isso? Fala para ele aproveitar o embalo e colocar um zíper no, né, naquele lugarzinho dele, porque se ele não trancar bem ali, já sabe o que vai acontecer, né? Então já shh, passa lá o zíper também.